Mortal Kombat 2 para Master System. Jogos. Saudação, internauta. Seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Literando Jogos. Hoje vamos jogar Mortal Kombat 2 para Master System. Bom, e eu, como sou indeciso, vou de isso Afinal de contas, ele é capaz de se transformar nos outros. Então, prepare-se para a ação! E vamos no rush. E agora eu vou enfrentar o Scorpion. Shite. Tome isso. Ha. Get over here. Tome isso! Ha! Opa! É isso aí! Acabe com ele! <risos> tá pegando fogo, bicho! Fechalat! Próximo e agora reptile <risos> só no socão e toma <risos> opa ah maldito isso é isso aí, beleza? <risos> acabe com ele! Ai, caraca! Que vai o mano! Fletchalat! E agora... Mylina. E É isso aí, acabe com ela! Bom Toma isso Acabe com ela Vem, vem, vem Pode vir, pode vir Isso Ale <risos> <risos> Já era <risos> Tapou Você viu isso? fechala -se. Rapaz, não deixou nem um pedacinho E agora, Sub-Zero Não esquenta não, vou acabar com ele É isso aí, TOMA! Get over here! Toma! E toma! E toma! Ah maldito, você vai me pagar por isso! E toma! Hehehe <risos> Toma Get over here Get... Opa Fica frio aí, meu irmão Fechalati E agora KITANA! OPA! Você encontrou a passagem de Outworld para o Reino da Terra! Agora você deve lutar contra um guerreiro desconhecido! Prepare-se para retornar ao covil de Goro! E agora vamos enfrentar a esvoo. Eita, pô! Que isso? Maluco! Que que é isso? Caraca! Eu, hein? Dessa vez não! Haha! <risos> Oh beleza! Fallen's victory! Vamos voltar para Outworld! E agora... Jax! Fight. Isso! <risos> Maldito, vai na cara. Isso agora acabe com ele. Ah! E agora, Liu Kang. Para você passar para a próxima pra fase especial, você precisa vencer o primeiro round só com o chute. Calma. Isso. Beleza. Conseguimos. Fight.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 Vai, vai, vai, vai, Isso. Beleza. Victory. E agora Shenzhen contra Shenzhen. E agora a luta vai virar uma bagunça. Ai caramba. Eita. over here! Toma! Vai, acerta! Oh, droga! Isso! Olé! Ah, mas que cara chato! Tome isso! E mais isso! E mais isso! E agora, sua alma é minha. Fechado assim. Uau! Victor. E agora, Kentaro. O adversário mais difícil do jogo. Fight. Pode colocar toda a gravação a perder. Agora, meu filho, qualquer errinho Não! Oh, troca. Ah, maldito! Caraca! Olha isso aqui enquanto tirou de life! Quebre a cara dele! Não foge não, maldito! Tome isso! Isso!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 E agora a batalha final. Shotgun. Agora todo cuidado é pouco. Role. Vamos lá, concentração total. Não, não. Bloqueia, bloqueia. Certa. Droga. Ah, maldito droga vamos tentar de novo get over here vai acerta ou oh, droga Vai, vai, vai, bloqueia. Vai, vai. Acerta isso. Beleza, pegou. E agora? É tudo ou nada? Então é isso, obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!